Há 300 milhões de anos, um outro grande período de submersão de terra teve início. A invasão dos antigos mares silurianos para o norte e para o sul engolfou a maior parte da Europa e da América do Norte. As terras não estavam muito elevadas acima do mar e, assim, não se produziram muitos depósitos ao longo das margens. Os mares estavam repletos de animais de conchas calcárias e a queda dessas conchas para o fundo do mar gradualmente formou camadas muito espessas de calcário. Este é o primeiro vasto depósito de calcário, e cobre praticamente toda a Europa e a América do Norte, mas só aparece na superfície da terra em poucos locais. A espessura dessa antiga camada de rocha tem em média 300 metros, mas muitos desses depósitos Desde então foram grandemente deformados pelos mergulhos, pelas sublevações e falhas, e muitos se transformaram em quartzo, xisto e mármore. Nas camadas de pedra desse período não são encontradas rochas ígneas, nem lavas, exceto aquelas dos grandes vulcões do sul da Europa, da parte leste do Maine e dos fluxos de lava de Quebec. A ação vulcânica havia terminado em grande parte. Essa foi uma época de grande depósito de água, Pouquíssima ou nenhuma montanha se formou. Há 290 milhões de anos, o mar havia se afastado consideravelmente dos continentes, e o fundo dos oceanos vizinhos estava afundando. As massas de terra achavam-se pouco alteradas até que submergissem novamente. Os movimentos primitivos das montanhas de todos os continentes estavam começando, e a maior dessas elevações da crosta situava-se nos Himalaias, na Ásia e nas grandes montanhas da Caledônia estendendo-se da Irlanda à Escócia e indo até Spitzbergen, É nos depósitos dessa idade que grande parte dos gases do petróleo, do zinco e do chumbo são encontrados. O gás e o petróleo derivando-se das enormes acumulações de matérias vegetais e animais depositadas na época das submersões anteriores da terra, enquanto os depósitos minerais representam a sedimentação das massas de águas estagnadas. Muitos dos depósitos de sal em rocha pertencem Nesse período, os trilobitas tiveram um rápido declínio e o centro do cenário foi ocupado pelos molúsculos maiores, ou os cefalópodes. Esses animais cresceram até 5 metros de comprimento e cerca de 30 centímetros de diâmetro e tornaram-se os senhores dos mares. Essa espécie de animal apareceu de súbito e dominou a vida no mar.